dia de Santa Luzia, as namoradas ou as mulheres dão o pito de Santa Luzia aos namorados. Em No dia de São Brás, por isso em Fevereiro, no dia 3 de Fevereiro, um, os namorados retribuem dando a gancha à, à namorada ou à, pretendente, não é? e, ou à pretendida, melhor dizendo. e a gancha o que é? É um doce que só é feito mesmo na altura de São Brás, porque é um doce que é difícil de, de fazer, e que quem tradicionalmente fazia eram algumas famílias até mais necessitadas em casa, porque é um doce, vai ver que é muito barato. É? Trata-se pura e simplesmente de açúcar e água, que num determinado ponto faz o caramelo, e que à medida que vai enrijecendo é moldado com as mãos até fazer uma bengala, um gancho, daí o nome gancha, não é? Um gancho que reproduz a bengala ou o báculo do São Brás, que era bispo e que tinha um báculo desses recurvados em cima, não é? E então um, fazem esse, esse símbolo do São Brás. Há quem diga que o São Brás é santo porque com uma, isto depois já é um bocadinho inventado, com um baculinho, com uma, uma bengalazinha, com algo parecido com uma gancha, tinha tirado uma espinha da garganta de uma criança e que era por isso que era santo. Um, e daí dizeste também aos roçados de São Brás, não é? que é algo que faz bem à garganta e que a gancha, a própria gancha, em fevereiro, que está frio, não é? há mais problemas de garganta, então as pessoas comiam a gancha e o, e o reboçado fazia bem à garganta. O sabor é o sabor adosificado, é o sabor ao açúcar caramelizado, que aquilo vai ao lume com água e depois fica no ponto. O ponto depois de estar no ponto a gente bota na, numa pedra própria, já para as fazer, moldura, trabalha o açúcar com as mãos, depois de estar trabalhado, corta-se, e depois de cortar, faz-se a famosa bengala. E depois viemos, trazemos para vender. Mas dá muito trabalho. Esta festa é a Festa de São Brás. É feita aqui em Vila Real, já há muitos anos, isto já do tempo das minhas avós, da minha bisavó, já há muito, muito anos. Passou da minha bisavó para a minha avó, da minha avó para as minhas tias, das minhas tias passou para nós, e vamos ver se haverá possibilidade de passar de nós para os nossos filhos. É uma única família, somos todos, todos família, tudo o que está aqui a vender são todos família. somos nós que organizamos a festa com a ajuda da Câmara Municipal, daqui de Vila Real. A família é a família Rebelo Pinto, mas são conhecidas como as Marianas. Já é um nome muito antigo, já da minha tia, que Deus tem. Ela era a famosa Mariana. Ela, toda a gente conhecia e mesmo hoje as pessoas passam aqui, a festa é das Marianas.